Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o que é estatística não paramétrica. A gente vai falar o que, que são essas metodologias e quando elas devem ser utilizadas. É, para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? É, então pessoal, vamos começar aqui nessa nossa introdução. Né? É, o que acontece... É que a grande maioria das variáveis que a gente tem, é, que a gente avalia em experimentos, né, na área biológica, até em outras áreas do conhecimento, elas geralmente se ajustam à distribuição normal. Né? E quando não se ajusta, na medida que a gente aumenta o nosso tamanho amostral, né, esses dados eles tendem a se aproximar da distribuição normal, de acordo com o teorema né, do limite central. É, e isso faz com que a grande maioria dos testes estatísticos eles tenham como pressuposição que os dados seguem distribuição normal ou quando a gente tem um delineamento estatístico, né? Além disso, que os resíduos seguem distribuição normal. Então, a, gente, a maioria dos testes faz pressuposições é, sobre os parâmetros que constituem o modelo estatístico. E o que acontece, né? é que em situações onde essas pressuposições não são atendidas, os testes de hipóteses podem ser equivocados. É, então, veja só, nós temos, então, várias pressuposições, né? a gente até viu algumas pressuposições lá tá, na playlist Curso Estatística Experimental, as pressuposições da análise de variância, é, onde a gente até falou sobre isso. Né? Nós falamos lá sobre as pressuposições de aditividade, né? ou seja, os parâmetros que constituem nosso modelo estatístico, eles devem ser aditivos. Né? O efeito desses parâmetros, dessas né? fontes de variações devem ser aditivos. A outra é a normalidade, né? os resíduos devem seguir distribuição de normal. É... A outra pressuposição era de homogeneidade de variâncias ou seja, é, as variâncias residuais associadas aos nossos tratamentos né, devem ter uma magnitude comum. Né? E a outra é a independência dos resíduos, ou seja, os nossos resíduos devem ser independentes. A probabilidade de um determinado indivíduo, de uma determinada parcela, ter um valor de um experimental não pode depender das parcelas adjacentes. Né? É, então, a gente tem aí algumas pressuposições que devem ser atendidos é, e caso não for a gente pode ter sérios equívocos aí na interpretação né, é, dos nossos testes de hipóteses na verdade dos testes de hipótese em si e o que que acontece veja só é muito importante acrescentar que muitos testes né, paramétricos né, análise de variância é, testes de comparações múltiplas, muitos desses testes são propostos a pequenos desvios né, nessas pressuposições da análise de variância. Ou seja, se nós tivermos é, desvios aí dessas nossas pressuposições, né, mas não por coisas muito severas, a gente pode utilizar análise de variança, testes de média, sem problema algum, ok? É, a gente só precisa preocupar quando a violação dessas pressuposições é, são violações assim, muito grandes. Né? É, a gente tem dados aí que fogem muito da distribuição normal, então a gente tem uma heterogeneidade aí dos resíduos muito forte. Aí sim a gente precisa se preocupar. Mas casos né, onde esses desvios são pequenos, a gente pode ficar tranquilo aí que a análise de variância e os testes de médias vão nos dar resultados muito mais interessantes do ponto de vista estatístico do que os métodos não paramétricos. É, então, a gente até aprendeu né? é, lá no curso Experimental que em situações onde essas pressuposições não são atendidas, a gente consegue minimizar o problema em algumas situações com o uso da, de transformações de dados. Então, muitas vezes, essas pressuposições não são atendidas, nós podemos utilizar algumas transformações. Nessas aulas, a gente falou sobre a transformação do logaritmo, transformação da raiz quadrada, né? transformação arcoceno, que são transformações que podem, em alguns casos, né, resolver o problema. É, mas é importante né, a gente lembrar que em algumas situações as transformações ela até pioram a violação dessas pressuposições. Né? Então a gente sempre tem que testar se a transformação ela é legal ou não. Mas a gente tem né, dados que, pela sua natureza, tende a seguir distribuições diferentes aí da distribuição normal. Dado de sobrevivência, por exemplo, né, se nós formos imaginar que a gente está utilizando aí fungicidas, inseticidas ou herbicidas, né, é muito esperado que a gente tenha muitos valores próximos de zero e muitos valores próximos de um. Dependendo aí da planta ser resistente ou ser tolerante né, das doses que a gente está utilizando, quando a gente tem muitos valores próximos de 0, muitos valores próximos de 1, um, né, ou próximos de 100%, se a gente multiplicar por 100, os nossos dados tendem a seguir a distribuição binomial. No mesmo caso, né, quando a gente está trabalhando com dados de contagem, tende a seguir distribuição Poisson. Quando a gente está trabalhando com dados de porcentagens, né, é, que está vindo aí porcentagem de sobrevivência, porcentagem de mortalidade, porcentagem né, de indivíduos sadios, isso também tende a seguir a distribuição normal. Quando a gente está trabalhando com a escala de notas, né, é, notas de 1 a 5 sendo 1 para as plantas né, com menor score, né, com as plantas que estão mais danificadas, e nota 5 para as plantas né, que estão com padrão legal. É, mesmo a gente dando notas de 1 a 5, isso sendo algo né, qualitativo, ordinal, mas que a gente pode, em alguns casos, até né, avaliar como sendo algo quantitativo. Ainda se assim, isso tende a seguir distribuição multinomial. Então, acontece que mesmo antes, então, de nós fazermos a nossa análise estatística, né, de nós verificarmos se essas violações são existentes ou não, é, alguns autores já recomendam a gente decidir por fazer essa transformação de dados, mesmo antes de fazer a análise estatística. Né? Outros falam que é legal primeiro a gente verificar se houve violação dos dados, é só após isso a gente fazer a transformação de dados. Né? Se não houver violação, a gente não transforma os dados de jeito nenhum. Eu prefiro né, esse raciocínio. É... Mas, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente utiliza a transformação e a violação das posições da ao invés de ser sanadas, né? piora, então, Às vezes a transformação ela piora e os nossos resultados. Dessa forma, pessoal, é, em muitas situações a transformação de dados não resolve o nosso problema. Né? Nesse caso, a gente precisa recorrer a outras metodologias, né? Que aí é aí o que a gente vai falar aqui a partir de agora. É, então, existem esses caminhos que a gente pode seguir em situações, né, onde a gente tem violação das disposições da nova transformação de dados não resolve o problema. A gente pode partir para o modelo linear generalizado, a gente tem uma playlist aqui no canal onde a gente falou sobre alguns possíveis modelos, né, regressão logística, regressão probit, embora tenha aí várias outras possibilidades. É, então, o um modelo linear generalizado, ele já considera aquela distribuição de probabilidades que segue o no nosso conjunto de dados, os no nossos resíduos, né, consequentemente, a gente precisa estar sempre utilizando esses métodos que considera a distribuição normal. Né? Então esse modelo de generalizado é algo muito legal de nós utilizarmos nessas né, situações. Outra forma que é a qual nós vamos abordar nessa apelite são metodologias aí, né, que é, se englobam no que a gente chama de estatísticas não paramétricas. Né? Então é um conjunto de metodologias que não considera a disposição de probabilidade dos dados né, ou das estimativas que nós estamos aí, né, testando, que a gente está avaliando. Então, a gente tem algumas definições aí de estatística não paramétrica, Campos, em né, 79, é um livro bem legal de estatística não paramétrica, bem completão, ele fala a gente que o um teste não paramétrico é aquele cujo modelo não especifica condições sobre os parâmetros da população da qual a amostra foi obtida. Né? Então, o teste não paramétrico, ele não vai fazer nenhuma pressuposição, não vai especificar condições, né? É que necessariamente aquela população almoça né, teria que obter. E quando a gente faz uma exigência de alguma pressuposição, elas são muito mais brandas né, do que os testes paramétricos. Outro conceito legal né, é esse daqui. Ó. São testes estatísticos livres de distribuição. Ou seja, não é necessário que se faça pressuposições sobre a distribuição de probabilidade das variáveis em estudo. Então, as nossas variáveis podem seguir outras distribuições, mas isso não tem importância nenhuma. A gente vai utilizar testes, nesse caso, que não fazem uma pressuposição aí acerca dessa distribuição. Tudo bem? É... Então, a gente tem aqui algumas vantagens, algumas razões para utilizar essas metodologias. Elas são menos exigentes que os testes paramétricos, né? Por exemplo, ela dispensa a normalidade dos nossos dados, né? Depende dos que a gente pode utilizar, ou a, a normalidade dos nossos resíduos, se a gente for fazer uma de variância, por exemplo. É... Ela depende da forma da população da qual a amostra foi obtida, outra vantagem. Ela é muito útil em casos em que é difícil estabelecer uma escala de valores quantitativos para os dados. Ou seja, não é possível, quando não é possível nós precisarmos ou quantificar as diferenças. Né? Por exemplo, eu tenho pequeno, médio, grande. Né? Quais que são os valores de pequeno, médio, grande? 1, 2, 3? 1, 50, 100? Né? É, leve, médio, pesado? Severidade de doença também. Né? A gente geralmente dá nota de 1 um a 5 ou de 0 a 5. Né? Imagina, eu dou 1. Um, para a planta totalmente doente, 5 para a planta totalmente sadia e 2, 3 e 4 intermediários. Mas, por ser algo subjetivo, né, não necessariamente a distância que a gente tem entre a nota 1 um e a nota 2 é a distância que a gente tem entre a nota 2 e a 3, entre a 3 e a 4, entre a 4 e a 5, né, por ser algo subjetivo. Consequentemente, então, né, os testes no parâmetros podem ser mais legais a serem utilizados nessa situação. É, nesses casos específicos, quando a gente está trabalhando com a escala de notas, Pimentel Gomes, né, no livro Curso de Estatística Experimental, ele faz uma observação legal. Ele fala o seguinte: que se nós utilizarmos escala de notas, né, dando notas de 1 a 5, por exemplo, né, é, e para cada indivíduo, para cada parcela, não, ou seja, para cada unidade experimental, ter três avaliadores dando nota, e se nós fizermos análise estatística considerando a média desses três avaliadores a gente pode utilizar esses testes paramétricos de forma totalmente tranquila, né, sem nenhuma preocupação. Mas se caso nós tivermos um único avaliador né, dando essas notas, é, por a gente ter nessa né, subjetividade fracionada, vamos dizer assim, já que a gente não está trabalhando com a média de notas dadas por três ou mais pessoas, né, é mais indicado a gente utilizar testes não paramétricos. Mas é uma observação muito importante para quando a gente trabalha com escala de notas. Mas tem também algumas desvantagens, algumas restrições. Okay? É, quando as posições dos modelos são satisfeitos, os testes paramétricos são é mais poderosos. Então, em todos os casos, né, onde a gente possa utilizar aqueles testes paramétricos, né? análise de variância, por exemplo, teste Tucker, teste Duncan... Né? Sempre quando a gente puder utilizar isso é, em situações onde a gente não tem uma violação das pressuposições muito grandes, as conclusões que nós vamos tomar vai ser conclusões menos equivocadas que os testes paramétricos. Né? Os testes não paramétricos. Né? Por quê? Porque o teste paramétrico é mais poderoso né? do que os testes não paramétricos. É, em geral, ele não permite a gente testar alguns, trabalhar com modelos muito complexos. Né? Quando a gente tem, por exemplo, interações, ou quando a gente está trabalhando com uma parcela subdividida e tem erro A, erro B, né? faixas que a gente tem erro A, erro B, erro C, a gente não tem muitas metodologias aí, não paramétricas né? que nos possibilitam trabalhar aí com esses modelos mais complexos. A é, obtenção, utilização e interpretação das tabelas são, em algumas situações, um pouco mais complexas do que os testes paramétricos. É, e, em geral, ela não leva em consideração a magnitude dos dados. Quando a gente está utilizando testes não paramétricos, a gente vai ver isso mais à frente, a gente trabalha com postos, né, que a gente também chama de ranks. É, ou seja, a gente coloca considera a ordenação dos nossos, das nossas observações, e não o valor pontual que ele tem. Aí, se eu tenho, por exemplo, né, o meu terceiro maior valor é 50, o meu quarto valor, maior valor é 150, é, a diferença eles vai ser apenas de uma unidade, um é o terceiro e o outro é o quarto, né? e não de 100 unidades, não sendo como foi 50, outro foi 150, ou seja, a gente despreza toda essa magnitude aí que a gente tem dos dados, a gente trabalha apenas com o ranqueamento. Né? A gente volta nisso daí, em aulas anteriores, posteriores, mas essa é uma das grandes vantagens que a gente tem no uso de estatística não paramétrica. É, nós vamos aprender mais sobre a justiça paramétrica nas próximas aulas. Né? Para quem se inscreveu no canal, se inscreva tranquilo e até a próxima aula.